ela é feita toda de metal. É. peraí, filme Ela vai mais de cima. <coughs> Filmar pra cima. ela é feita. tá pegando as assim, inteira. Tá. Ela é feita toda de metal